E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. E hoje para a gente falar sobre... Estão pausando anúncios por causa de estoque a consultar? Fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, quando a gente fala da nossa super caixinha de surpresa Amélie, sim, tá certo? O Mercado Livre tem pausado alguns anúncios por causa da menção, até em descrição, tá certo? Na sua descrição ou em respostas de perguntas que você estimule compradores a perguntar sobre a disponibilidade de estoque. Qual que é a ideia, tá? Com a liberação do prazo de fabricação para todos, eles estão colocando, tá certo? É, pausamos o seu anúncio, revise o seu anúncio, porque ele não teoricamente não pode fazer menção ou falar algo que estimule os compradores a questionar o estoque. E aí eles ainda colocam uma dica aonde eles colocam, utilize o prazo de fabricação se necessário, tá certo? Isso é um impacto grande em alguns negócios? Sim, pelos modelos de negócio, eu acredito que aqui a gente vai ter mais um prazo aí, mais uma mudança acontecendo efetivamente. Onde, você, onde as pessoas vão começar a ter que trabalhar diferente. Faz parte, no meu ver, tá? Na minha visão, e aqui eu não tô dizendo concordo, não concordo, discordo, etc. Isso efetivamente não afeta o meu negócio, tá certo? Mas eu sei que afeta o negócio de várias pessoas. Agora, aparentemente é um processo de mudança que tem acontecido dentro do Mercado Livre, tá? Então eu acredito que em 2020 a gente vai ter vários processos de mudança, os processos de mudança já estão acontecendo com relação à nota fiscal, a ter que levar em pontos de envio, ampliação do mercado coletas, coletas já chegou em outros lugares fora de São Paulo, coisa que não, não havia acontecido. Efetivamente, no ano de 2019, os pontos de envio estão sendo cada vez mais ampliados para que, que isso seja acelerado. Então, são várias mudanças que estão vindo que vai mudar o nosso jeito de trabalhar. E se você fizer um paralelo, tá certo? Quando eu faço você colocar exatamente o seu estoque, quando eu faço você começar a trabalhar mudando um pouco essa questão da disponibilidade, do o modelo, tem que tomar cuidado, tá? Não está definido, muito definido isso, não são todos os anúncios que estão caindo. Tá? mas como eu vou colocar na tela aqui para vocês, eu, o Beto provavelmente já deve ter colocado na tela para vocês aí, são mensagens reais, são mensagens de tela, efetivamente do Meli, que a gente recebeu aí também do pessoal, tá? isso está acontecendo. Agora, no meu ver, faz parte de um processo de mudança para que você esteja mais rapidamente pronto também para ir para o fulfillment, porque quando a gente começa a ter definido exatamente qual que é o meu estoque, qual que é o tipo de kit de produto que eu vendo, o que eu vendo, o que está que sendo ali, você já começa a poder mandar isso para o full. Isso aí vai ser tema de um outro vídeo, tá? Porque muitas pessoas vão falar, Ale, mas o que mais vende é dessa forma no meu negócio. Sim, tá? Mas eu vi vários negócios que estão se adaptando para poder é, utilizar o fulfillment e que o resultado tem sido até melhor do que quando eles deixavam 100% aberto a escolha do comprador, tá bom? Então comece a pensar em estratégia, a gente tem usado várias estratégias aí que pode ser tema de um outro vídeo, onde a gente tem testado isso, porque não afeta o meu negócio, mas afeta o negócio dos nossos mentorados, dos nossos, dos nossos alunos, efetivamente mais direto, e a gente tem feito várias estratégias para tentar ir tirando a dependência de anúncios que são é, não setados, que dificultam o nosso controle de estoque, ao mesmo tempo dificultam que a gente possa enviar o Go fulfillment e nesse caso agora, que estão causando a revisão de anúncios. Então fica ligado, fica esperto, porque se não aconteceu, pode acontecer, não vai excluir o seu anúncio, mas efetivamente você vai ter que ajustar e dependendo da mudança, essa mudança pode impactar se ela for feita de uma vez. Então se o seu anúncio ainda não caiu, cuidado com o tipo de frase, tá certo? Aonde você pede a consulta do estoque. A minha, recomendação, a minha recomendação nesse primeiro momento é que você coloque, tá certo? Isso mais numa imagem efetivamente do que dentro da descrição até você conseguir ir ajustando e migrando o volume de vendas para vamos falar assim, para variações definidas dentro do seu negócio, tá certo? Comenta aqui embaixo sobre isso, sobre essa questão, se está afetando o seu negócio, se não está afetando o seu negócio, o que, que você acha sobre isso, porque eu gosto de ver opiniões e, tá? como eu falei no outro vídeo, o Mercado Livre está extremamente aberto a ouvir, tá? pode parecer loucura, pode parecer besteira, mas 2020 é um ano marcante lá dentro, onde a gente tem um time muito grande e competente olhando para o Brasil, olhando para a opinião de sellers, isso é histórico, tá? Isso é histórico e eu acredito que a gente vai ter muita coisa boa que vai acontecer em 2020. Valeu!